Então, vamos fazer um desafio? Que desafio? Ó, oh, eu duvido você subir... Subir isso aqui... Na TV! Ah, Tá bom, então eu duvido você subir... Deixa eu pinchar no... Deixa eu pinchar... É, deixa eu ver... Na parede. Agora eu duvido você voar. Comecei, vou parar com o desafio.